E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera nós vamos jogar o GTA V com um carro que ainda não foi lançado, parece que vai ser lançado em 2020 e já teve todas as unidades vendidas, um carro de 12 milhões de reais, já imaginou você pagar 12 milhões de reais num carro, é lógico, se eu tivesse essa grana eu pagaria, sobrando, lógico né, bom galera, esse carro aí ele tá com uma expectativa de se tornar o carro mais rápido do mundo, mano. Essa marca que eu sempre falei errado, mas eu tava vendo um vídeo ali. É Koenigsegg, Koenigsegg, uma coisa assim. Até que eu tô falando errado, pronunciando errado. Mas eu sempre falei errado. Mas é mais ou menos próximo disso. Jesco, Que é o nome do, do criador da marca. Na verdade, o nome é do pai do criador da marca. É um, uma homenagem aí, ao pai, né? E esse carro... Como eu disse, tem um carro aqui no GTA que é muito parecido com ele. Vocês vão falar, ah, é o Osiris e tal. Mas não é, galera. O Osiris, ele é aquele... Como é que é o nome daquele outro carro lá? Hyundai. Hyundai, não. É... Waira. Pagani Waira. E hoje nós vamos usar ele na maior rampa do GTA. Sim, nós vamos descer na maior rampa. Olha que carro lindo, mano. Dá um ligo nesse carro. Eu já sou você um desse, cara... Aqui no Brasil, acho que é impossível você ter um carro desse aqui, mano. Pode até ter, mas pra você andar com ele é complicado. Porque esses carros são baixos e as ruas no Brasil são ruins. São muito ruins. Imagina aquelas lombadas. Aqui na minha cidade tem umas lombadas gigantes. em enroscar, com certeza, mano. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês o carro que no GTA é bem parecido com ele. Que eu acho que a Rockstar se baseou... É, a Rockstar vem trazendo uns, uns carros que ainda não lançou na vida real, mas ela traz pro jogo uma maneira diferenciada. Então, bora, vou mostrar. Galera, na minha opinião, esse carro aqui, ó, ele parece bastante com esse. Mas, na minha eu acho que não é, velho. Eu acho que, se eu não me engano, esse carro aqui, ele faz referência a um Aston Martin. Se eu não me engano. Mas ele é muito parecido com esse aqui, ó. Ou não? Acho que não, hein, mano. Sei lá. Rockstar pega uma traseira de um... É, frente de outro e faz o carro Então o que vocês acham desse carro aqui? Os caras estão falando Eu tava vendo uma matéria antes de gravar o vídeo Que a, aquela Aquela Michelin que faz pneu Eles estão se preparando um pneu para ele atingir aí é, Os 300 HP Que é mais ou menos 483 km por hora Já imaginou um carro Pegando isso, cara, é muita coisa Bom, aqui nós vamos conseguir Não vai ter pneu que vai segurar porque desceu na mega rampa. O bagulho é louco, mano. Ó, a velocidade do bicho, ó. Tá uns 300 km por hora, já imaginou? Meu <risos> Deus do céu. Você dura 300 km. Mano, na rua é impossível imaginar. Ó, a rampa é aquela ali. Mas nós vamos descer duas. Essa daqui é a maior. Só que a gente tem outra rampa. Que é uma mais embicadinha. Que nós vamos carregar ela aqui pra descer. Então bora, galera, descer as megas rampas supremas do GTA. Vamos lá, galera. Estamos aqui na primeira. Essa aqui não é tão alta quanto aquela, ó. Ela é bem alta. E tem uns aviões, sempre quando eu, eu carrego aquela, eles batem. Olha, dá pra ver o cara de cima no vidro ali, mano. Imagina um cara bater com um carro desse, velho. Ah, mano, já imaginou você bater a 300 km por hora com um carro desse? Mano, não sobra nem... Ei, bati. Pera aí, deixa eu arrumar. Meu Deus, já bati o carro. Pera aí, que essa aqui é bem inclinada, é meio complicadinha de... O carro pegar a aderência aqui, galera. Vamos lá. Com paciência. tem ansiedade super fundo. Ó, você tem que fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Aí grudou. Bora. A câmera tá debaixo. baixo. Pera aí, meu Deus do céu. Sai daí, câmera. Tá na traseira do carro. Quantos quilômetros por hora? 300 Trezentos e... Nossa, eu não vi, velho. Ficou branco ali. Mano, não pegou muito, muita velocidade, não. Pegou muita velocidade, não. Não um cai com estilo aqui, ó. Porque o carro é caro, né? Ai meu Deus, já pensou? cair assim, velho? Ah, o jogo é engraçado, né? Bom, esses carros costumam ter no asfalto. Não sei se você joga aquele joguinho de celular asfalto. Eles costumam ter esses carros que saem em salão e tal. Eles foi anunciados no salão de Genebra. E já foi tudo vendido, mano. Uns caras cara ricão aí no, no mundo. Cara, não perdoa, velho. Não perdoa. Provavelmente vai um para os Estados Unidos, ou dois, três para os Estados Unidos. Alguns para Europa e talvez alguns lá para a Acho que o Brasil não vem nenhum, não. Bom, bora lá. Deixa eu reformar ele aqui, porque eu caí numa quedinha ali meio, meio sinistra. Não pegou uma velocidade legal. Já atingi velocidades maiores com carros descendo mega rampa. Mas vamos ver se nessa daqui a gente vai conseguir atingir uma velocidade melhor. Bora. É que eu não enxergo muito bem. A, a, a, o número ali é, é branquinho e, e próximo desse amarelo aí ele parece que se esconde, velho. Fica meio difícil de ver. Mas você que tem os, os olhos bem atentos. Ó. Essa aqui é bem mais bem mais bolada, ó. Mas não tá pegando uma velocidade boa, não. Esse carro tá... Mano, é que o, quando os caras estalam no jogo assim... Nem todos vêm com... Com uma velocidade da hora, ó. 357. Mano, eu já peguei velocidades velocidade maior com o mobilete, velho. Só pra você ter noção. Eu vou dar uma mexida nesse carro aqui. Pra deixar ele mais bolado. Mais próximo do... Do, do real. Do carro da vida real. E... Vamos embora descer de novo. Chesco. Depois você dá uma pesquisada aí sobre... Tem até um vídeo no Auto Super... Auto Super, acho que tem um canal acelerado Sei lá, tem um canal aí que os caras fizeram um vídeo aí Falando se ele seria o carro mais rápido do mundo Provavelmente vai ser Porque essa marca é, tem aquele Aguira One Que é bolado também, mano Rápido pra cacete Então, bora dar uma mexida nele aqui Que ele não tá legal descendo não, mano Agora ele, acho que ele tá melhor, hein, mano Vamos ver como é que é por dentro Por dentro a skin não tá tão legalzinha não Tá bem zoadinha Acho que os caras não tem muita noção de como ele é por dentro mas por fora tá até que tá bacana. é que tá legalzinho por fora. A skin. Olha é muito louco, né, mano? Olha isso. Show. Show de pelota. Bora, vamos ver quanto é que vai pegar, hein? Fica atento ali. Ao velocímetro aqui do nosso lado. Direito embaixo. Tanto Inferior. Hum, o que, que eu fiz? Hum, ah, eu acho que eu fui pra rampa errada. Vai, vai. Era pra ir pra outra. Vamos descer essa aqui. Desempenho nessa aqui não é legal. Uh, meu Deus, quase eu bati. É naquela ali, ó. Falta Embaixo, mano. Parece que é de vidro. É nessa daqui, ó. Vamos ver se a gente consegue subir, hein? Nessa rampa aqui. Vê se a gente consegue subir com ele. Ele não tá pegando uma velocidade legal na rampa, cara. Não sei se é porque aquela é muito inclinada, se perde muita aderência. Vamos ver essa. Pelo menos subir, ele sobe, ó. Demora pra subir. Oh. Sobe, querido Tá subindo a 100 km por hora 140 km por hora Caraca, moleque Tô Falando que isso aqui é alto Ah, cansei, velho Ixi, ia demorar pra cacete Vamos lá, vamos descer, hein, galera Quero passar dos 500, hein o Carro do GTA passa Costuma passar Vai Vamos ver. 400. Vai! Uh, fiquei olhando ali, velho. 400 quilômetros por hora, mano. Mano, só de pensar que eu já peguei 5 mil quilômetros por hora... 5 mil close por hora nesse joguinho aqui. Caraca, mano. Na rua ele parece que tá mais. Eita, deu uma travada aqui sinistra. Na rua parece que ele tá com, com a maior aderência, velho. Quer ver, ó? Ó, ele corre mais na rua, ó. Olha isso, mano. Usar a habilidade do Frank, ele vai mais, ó. Ai, vou bater. Hum. Galera, pra gente finalizar Eu não vou mexer mais no carro Eu vou usar essa habilidade do Franklin Que ela dá mais velocidade Pro carro, não sei se vocês estão ligados Parece que pega um foco E fica mais rápido Mano, vamos ver se a gente passa Desses, quer chegar a pelo menos Uns 500 E é uma velocidade que acho que nenhum carro chegou Já chegou algum carro? 500 km por hora Os caras falando de bater recorde de 483 Posso ser que o e o, o carro que tinha chegado Um pouquinho menos Se não me engano é um tal de Venom que, que é o carro mais rápido do mundo Atestado né Esse aqui é uma, como é que eu posso dizer uma aposta. É uma aposta Pode ser uma aposta Ó, vou usar a habilidade do Franklin Vai dar mais velocidade, certeza Ó, tá vendo Já tá nos 400 ali, ó, não sei porque velho Ó, 500 600 Vai, setecentos. Setecentos. Oitocentos, oitocentos, Vai dar pegar novecentos km por hora. Minha nossa. Vai pegar 900 Caraca, vou parar lá no rio. Pegou novecentos. Eu não vi, mano. Se pegou. Eu não vi se pegou, velho. Caraca, essa habilidade parece que o bagulho congela, Mano. Uhum. Olha como é que ficou a frente dele Ixi, eu tô vendo o Franklin lá, as pernas dele lá <risos> tem, uns carros, tem uns carros que os caras fazem, mano Fica perfeito Esses assim que é lançamento Que vai lançar é, vai, vai demorando um pouquinho pra eles melhorarem Mas é isso aí, galera Comenta aí, eu não consegui ver ali Sinceramente, eu não consegui ver Qual foi a velocidade total ali Top speed que ele pegou Usando a habilidade do Franklin, beleza? Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.